Olá pessoal, hoje no podcast É Assim Que Se Faz, nós vamos falar sobre saúde capilar. E para falar disso hoje, eu tenho aqui uma profissional de ponta. Eu queria que você se apresentasse e falasse para nós é, um pouquinho da sua experiência nisso. Bom dia, Romildo. Prazer ter você aqui em nosso espaço. Meu nome é Luana Costa. Sou cabeleireira há mais de 15 anos, estou na área terapia capilar e tricologia há 5 anos. Essa área de tricologia hoje está sendo falada mundialmente, né? Do caso, do caso do Oscar e tal, então hoje a terapia capilar e a tricologia está sendo conhecidas mundialmente. Uhum. E é uma área muito legal de se trabalhar, onde a gente cuida da parte viva do cabelo, da saúde do couro cabeludo. Perfeito. Uma pergunta, a primeira pergunta, somente mulher deve passar por tratamento do couro cabeludo? Não, Romildo. Não? Tanto que nós fizemos uma sessão de você, né? Uhum. Graças a Deus tivemos um ótimo resultado. Mas pode-se tratar mulheres e homens também, e independente da idade. A gente começa a tratar desde criança. Ah, tá. E aí você falou uma palavra ali interessante. Que você trata do, do cabelo vivo, né? Da né? parte viva. A parte viva parte do, do cabelo. Viva. Porque assim, tudo que você vê fora, isso daqui é morto, né? Uhum. Isso daqui é um, o cara, uma queratina que lá é morta, né? Uhum. Então esse fio aqui você enxerga é morto. A parte viva tá abaixo do corpo é né? do né? Então corporador. é um lugar que você não enxerga, né? Legal. Então abaixo você tem a, o bulbo, né? Ah. Que é ali é onde a parte viva do cabelo. Perfeito. Muito legal. Os homens com a famosa calvície, tem jeito? Pode retardar a queda e algumas vezes eliminar a queda também? Olha, Romildo, então antigamente era muito difícil, né? falar sobre tratamento de queda, tanto que quando você descobria a famosa alopecia androgenética, uhum. já estava no caso avançado. No meu caso, o que, que acontece? O meu filho, ele é um futuro paciente de alopécia androgenética. Por quê? Analisando a minha família, e a genética da minha família, a genética da família do meu esposo, ele é um possível paciente de alopécia androgenética padrão masculino. Então a gente começou a tratar já. Uhum. Ele vai ter queda? Vai. Mas vai ser menos do que ser descobridas mais tarde, entendeu? Então a gente já começa a tratar agora, com 14 anos, a gente já começa a tratar para que no futuro ele não tenha uma calça severa. Que legal! É genético ou podemos mudar algo no dia a dia que diminui a queda? Então, antigamente só falava em alopécia androgenética, falava assim, ah, hereditário. Mas hoje não, hoje tá mudando o nome, tá sendo alopecia androgenética padrão masculino e padrão feminino. Por quê? Hoje a alopecia ela não é só genética, mas sim como qualidade de vida, né? Isso. O que que influi? O sono, alimentação, consumo de álcool, higienização, emprego. Então Entendi. tudo envolve para que você tenha uma alopecia. Luana, eu sempre tive aquele negócio assim ó, não lava muito o cabelo porque é, vai apodrecer a raiz do cabelo. Isso é uma verdade ou é mito? Não, isso é mito. mito. Porque assim, você mesmo está vendo né, a gente está fazendo tratamento aqui com o romido aqui no nosso espaço. A gente começou a fazer o tratamento foi sábado passado sábado né. Passado. E hoje a gente já finalizou a terceira sessão e assim, muito foi o resultado excelente. Até ele comentou comigo que ele não vê mais o cabelo cair. Não vê. Então, todo, todo dia você lava o cabelo, ele cai de 50 até. Tem estudos que falam que é normal cair de 100, outros falam que é 150, tá entendeu? Uhum. Mas hoje em dia eles falam, a gente vê pela densidade e pelo tamanho da cabeça da, da cliente, né? Então. Por exemplo, se você lava o cabelo, é normal cair 50 fios por dia. Se você demorar mais a lavar, seu cabelo vai cair, se você demorou 3 dias, vai cair 150 fios. tá? Mas a lavagem não tem nada a ver com isso. O que que acontece? Um cabelo oleoso, ele tem que ser lavado todos, todos os dias. Os dias. Então, então gente, olha só, cabelo oleoso tem que ser lavado, se lavado todos os dias. dias. E assim a lavagem é importante porque tem um fungo que ele se alimenta do óleo do cabelo, né? Da queratina do cabelo, que a gente produz uma queratina natural. E esse fungo ele se alimentando e você não tiver uma higienização adequada, uhum. ele vai fazer com que isso aconteça e é dar mesmo, uma né? informação no folículo que desenvolva uma queda. Nossa, quanta informação! Quanta é informação! Você estuda muito, né? Pra estuda. Poder estuda falar. Todos os dias. Aqui pra gente, todos, os todos os dias. dias todos. Luana, um só tratamento resolve ou quantas aplicações a gente precisa fazer para manter é, esse padrão de estabilidade para que não caia tanto cabelo? Então, é, na terapia capilar tudo começa com uma análise, uhum. né? como a gente fez em você, você viu seu cabelo através de um aparelho, aonde a gente vai mostrar para você, quando há queda e excesso de oleosidade, geralmente há inflamação. Então, na alopecia, geralmente acontece a inflamação, depois vem a miniaturização do folículo, né? Que daí os fios começam a ficar mais finos, mais curtos, uhum. né? E depois a gente vai fazer um, a estimulação. Então, a gente analisou só o seu cabelo. A gente viu que tá inflamação, então a gente vai passar pelo processo de desinflamar, tá? Ah, tá. De estabilizar essa microbiota, melhorar a microbiota do corpo cabeludo, melhorar esse cão. Perfeito. Primeiro a gente trata ali, tira né, a informação, começa a tratar a terra, né? Perfeito. Aí depois a gente vem tratar da miniaturização, né? Tá. Aí depois que a gente fez esse processo, a gente vai fazer, como se diz, a gente vai estimular. Estimula. Né? Estimular. Quando tem, a gente faz uma análise que a gente tem folículo, dentro do folículo tem cabelinho ali, falar a língua popular pra vocês, uh -huh. vocês entenderem, né? A gente estimula e nasce. Agora, quando a alopecia está avançada, que já queratiniza ou ali, aí não tem não tem o que fazer. Que fazer mas a gente consegue segurar, melhorar a qualidade melhorar. daquele cabelo que não caiu, né? Perfeito. Puxa, muito bom. Você vê quanta coisa a gente aprende, né? Muitas vezes a gente é, negligencia o tratamento e quando a gente vai buscar uma ajuda já é tarde. Você já tem grandes perdas. No meu caso, eu tenho bastante cabelo em algumas áreas e notei que realmente fez... Diferença né? nesse pouco tempo, nessa uma semana eu notei que melhorou demais. O cabelo não sai na mão como saía antes. Então, eu recomendo para você se você quer prolongar a estadia do seu cabelo na sua cabeça, vem aqui procurar Luana. Luana, vai fechar. Qual dica de ouro você pode deixar para quem quer fazer esse tratamento e, e diminuir a calvície? Então, a dica de ouro é: primeira coisa. Melhorar a qualidade de vida, né? Praticar esporte, melhorar a alimentação. Uma coisa que as pessoas esquecem e acham que falam sempre comigo, ah, o chão falava a cabeça. Não, o shampoo, ele cuida da parte viva do cabelo, é o que você viu, né? Isso. Ah, eu vou comprar qualquer shampoo. Não, a gente tem que entender o que o seu cabelo necessita pra gente tá no shampoo, né? Uma coisa, uma dica de ouro é o uso do tônico diário. Independente de você usar qualquer shampoo, você tem que usar um tônico bom, tá? Alimentação, atividades físicas, sono regular, um sono bom, bom, né? E é, consumo de água. Cuidar Sim. bastante do intestino, né? Porque o intestino Perfeito. também, se ele não funcionar direito, ele também é um causador de queda, Perfeito. né? E a higiene do cabelo. Não dormir com o cabelo molhado. Olhado. E lavar todos os dias. Lavar. Dítios. Se o cabelo for oleoso, Olhoso. todos os dias. No dítios. meu caso é oleoso. O seu cabelo é oleoso. Então, então é todos os dias, né? Transpirou, foi fazer atividade física. Lavei meu cabelo de manhã, Luana. Mas eu fui na academia, malhei. Uhum. Tem que lavar de novo. Tem que lavar de novo. Então, é, é complicado. Mas a gente tem que criar esse hábito, né? hábito, É que nem escovar os dentes, é. ele se alimentou, escova os dentes. É, dente. hábito de vida, não né? de, de vida, né? Então, ah, Lorna, eu queria que você deixasse o seu telefone, seus contatos, caso alguém queira entrar em contato, fazer uma avaliação, como é que ela te procura? Então, Ramiro, só vou deixar uma dica aqui que as pessoas têm que entender. O cabelo revela. Fala ali, Mariana. O dica. cabelo revela. Se você começou com uma queda, se você começou com uma casquinha, hum. uma feridinha, o cabelo não está revelando só que o couro cabeludo está com problema, mas você também pode estar passando por um problema de saúde. Perfeito. Entendeu? Então, Brasil, é um alerta. É um alerta. Né? O cabelo, ele revela. Tá. Entendeu? E pra quem quiser saber mais sobre o tratamento, sobre terapia capilar, é só procurar a gente. No Instagram, nós temos o é, Luana Costa, Espaço da Beleza. E também temos o Estúdio Luana Costa Hair Spa Therapy, que é a parte só de terapia capilar. E o pessoal aí, como você tava tá conversando comigo, você viu o pessoal de, de Portugal. De Portugal, tá procurando não, a Luana não, já. Bastante gente de fora que tá procurando. Agora há pouco eu vi ela respondendo aqui uma. Uma portuguesa que tem problemas, só que fica difícil ela fazer um diagnóstico completo, né, de longe. Sim, é. Mas ela ajuda, mesmo assim. Também o nosso ponto físico é aqui em Apiaí, né, interior de São Paulo, falar capital das cavernas. O pessoal vem conhecer, <risos> que já vem conhecer espaço de é, terapia, também vem conhecer nossas cavernas, né, na rua 1 de maio, 552A Centro. E o nosso telefone para contato, o, o fixo é o ddd 15 35521414 e o WhatsApp é 18 2199 Eu vou deixar tudo, todos esses telefones os contatos aí na, na descrição desse vídeo. E eu queria agradecer você, Luana, por, muito obrigada. por trazer essas informações. O meu canal eu falo de saúde e segurança e a saúde capilar também faz parte da segurança emocional das pessoas. Sim, sim. Existem pessoas que saem depois do tratamento muito mais... É, motivadas. Seguras, motivadas, né Laura? Sim, eu tenho o é caso de uma professora, até onde é. você tá. onde de ontem que você estava aqui né, com Sim. a gente é, <risos> Ela fala que a vida dela melhorou Olha. depois de terapia capilar Porque quando você começa a ter um hábito de vida cuidando no couro cabeludo uhum. Você começa, ela fala é o meu ritual de beleza, ela vai pro o banho dela, então é ritual ela, ela tem até um vídeo dela, uhum. que ela fala que ela fez terapia capilar e ela tinha um problema no joelho que melhorou Olha só Porque Você viu, né? Na terapia capilar a gente trabalha com aromaterapia, argeloterapia, lasers, led né? Então a gente faz todo um tratamento E a gente ensina a pessoa a cuidar em casa Então no momento de lavagem de cabelo É o momento dela Então é o momento que ela toca no cabelo Tem os sabonetes que você também é, usa durante o voo aí, que Nossa. acalma, né? Então a terapia capilar, ela faz aquela calmaria. Então, você vai ter um sono bom. Então, ter um Nossa. sono bom, ter uma alimentação toda melhor. Tudo Autoestima. Melhor. Ela postou esses dias na, na praia, ela mandou uma foto para mim. <risos> Eu sei que hoje não é dia de fazer trabalho, mas estou amando meu cabelo, com aquele cabelo Olha bastante o volume, né? Ótimo, então, é. ela fala para todo mundo. E quem conhece a terapia, começa a falar a terapia para todo começa mundo. Começa a falar. Eu sou mais um agora <risos> entusiasta nisso <risos> aí. Dona, eu queria agradecer, eu queria que você falasse uma frase no final, que sempre a gente fala no final dos nossos vídeos. Saúde é assim que se faz e nós fazemos. Fala, Lina. meu Humildo, eu que agradeço você né, pela oportunidade, pelo carinho também pela confiança okay. em nosso trabalho. É, então eu falo, saúde é assim que se faz e nós fazemos. E, nós fazemos. Fazemos. e é um ótimo trabalhar com saúde. <risos>